boa tarde os amigos Eu sou maurício mococa hoje vou fazer um vídeo aí mostrando as varas telescópicas as novas novo modelo e pessoal que tiver interesse nelas aí o contato está aí embaixo aí do vídeo o esse é o modelo novo são com as varas da telescópia e, e a parte das empunhadeiras agora também já saiu com a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 Aqui agora nós vamos demonstrar assim, essa aqui ó, agora ela ficou com uma empunhadeira aqui ó, totalmente latão rolamento a seco, não tem rolamento de aço, é de rolamento seco, ó vocês vê que é ó e não é aquele rolamentos de aço, aquele é rolamento tudo, tudo metal igual é o rolamento é tudo igual vai por fora aqui e também ela agora encoi aí o pessoal já vê que ela vai encolher e ficou curtinho a outra é a mesma coisa também o rolamento também é seco então é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 E nós temos um outro modelo também, um outro modelo que nós lançamos novo é uma tecnologia de ponta aí É um modelo também muito bonito, muito prática também a outra Então nós estamos com dois modelos novos agora, que é essa telescópia E o um outro modelo Isso, Ela está incluída, você pega só puxa aqui ó. Você puxou dobrou a antena em hélio, fez o hélio da antena tá pronta para ser usada a outra mesma coisa você coloca ela aqui, ó, o hélio tem que ficar igualzinho aqui elas estão prontas para ser usadas e também lembrou o pessoal aí que é o seguinte, essa noara aqui todas elas é comando de voz agora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 Então é... É um negócio, o comando de voz ele é muito simples Vou ver se dá para dar uma ideia aqui Não sei se está dando para pegar o celular certinho Mas tá certo Então agora a pessoa tem uma ideia Então eu tô aqui, ó, vou pedir para elas, elas cruzar em cima do celular Cruzou Agora eu bem para trás, eu vou pedir para elas não cruzar em cima do celular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 E aqueles que não querem praticar trabalha, trabalham com os elementos na câmera. E a gente manda um elemento junto. Então aí trabalha com o elemento na câmera. São leve. Essa e a outra, elas têm mais ou menos o mesmo peso.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 muito interessante ela bom, agora pessoal aí que tiver interesse o contato está embaixo do vídeo é só aí entrar em contato aí com mas o modelo é, é um modelo muito bom, muito excelente o modelo agora no outro elas encolhem fica tudo incluído e, e também você pode trabalhar com ela também se você, não, se você não quiser abrir ela tudo tem mais um detalhe aqui ainda que não vamos explicar agora se você não quiser trabalhar abrir toda ela você abre só um pouco dela tá vendo? ela fica curtinha dá para você trabalhar com ela assim ó curtinha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 Então aí o pessoal aí. Aí o pessoal aí que tiver interesse aí, a descrição tem tá o link, é só entrar em contato. E logo também nós vamos ter uns vídeos, uns vídeos legais aí também. Vamos ter uns vídeos bacana, Vai ter umas coisas novas E também vamos usar radicestesia caçando E também vou fazer um vídeo aí também mostrando Como a pessoa começa, como eles vão começando a radicestesia Tudo devagarzinho, um vídeo atrás eu vou fazer um vídeo curtinho Mas vai ser tudo em sequência um do outro Para que a pessoa, por exemplo, ele possa ver o vídeo inteiro Porque Se você faz um vídeo com mais de 5, 6 minutos Às vezes não dá para cara ver o vídeo inteiro então eu vou fazer um vídeo mais curto e fazer mais em sequência, eu, todo dia eu coloco um e o cara vai acompanhando para ele desenvolver na radicestesia ou para ele desenvolver também para caçar com os elementos. Pedi aí para os amigos esquecer de se inscrever no canal, dar o like aí para o canal poder crescer, poder a, subir e ativar o sininho aí também para receber as notificações do YouTube, que logo vão ter os vídeos bons. E boa tarde, Maurício Mococa.